Boa noite a todas e todos. Eu sou da Calisto, sou servidora pública municipal em Campinas, militante sindical, advogada e também militante do PT. Eu estou aqui para coordenar o nosso programa de hoje, que chama Altas Rodas com a Guida. Esse programa é transmitido todo sábado, nesse mesmo horário. Hoje, o no nosso programa tem a honra de receber o companheiro Adriano Bueno, que vai bater um papo conosco com o tema Quarentena e Pandemia nas Periferias. Antes de passar a fala para o companheiro Adriano, eu vou passar alguns recadinhos aqui, tá bom? Primeiro é que essa live está sendo transmitida pela minha fanpage, pela fanpage da Guida, que é uma página no Facebook. É Guida Calisto 20. Quem quiser acompanhar e, e for inscrito no Facebook... É só acessar a fanpage. Mas também, essa live é transmitida pelo blog da tá? Se você quiser compartilhar para alguém que não é inscrito no Facebook, passa então o endereço do blog, tá? Que a transmissão é a mesma. À é, medida que você foi entrando nessa live, assistindo, deu retorno para nós sobre... O som sobre a imagem, né? como é que está a transmissão. Isso ajuda muito a, a gente aqui, ok? E aproveite, curta a página e também compartilhe né, com quem você acha que, que é importante é, a gente estar tá debatendo, batendo um papo sobre esse tempo que a gente está passando, esse tempo difícil, Depois né da... tempo de pandemias. É, da... pra, enfim, para que tenha acesso a a esse debate hoje então ah um outro recadinho também quem quiser interagir conosco aqui vocês podem ir mandando é, perguntas ou fazendo ou colocando fazendo uma intervenção né os, os seus posicionamentos que a gente vai é, passando aqui né o Adriano vai ter uma fala inicial aí depois a gente volta para a página e começa a acessar aqui quem está interagindo, quem está nos assistindo, tá? Que a gente vai compartilhando um pouco das nossas posições, enfim. Bom, acho que é isso. Eu, antes de passar a palavra para a Adriana, quero agradecer o Adriano. O Adriano é um companheirão meu. Tá? Nós estamos sempre juntos, fazendo muita coisa junto. Inclusive, ele é um dos que é, nos dá bastante suporte nas lives que nós, te, que nós fazemos, tanto essa live de sábado à noite, né, que é altas rodas com a Guida, como também as lives que a gente faz na quarta-feira, tá? Então, agradecer o Adriano, que tá sempre ajudando no apoio, enfim. E agora, hoje, né, ele tá aqui, é, debatendo conosco. Isso é para vocês verem que a gente tem gente muito competente, muito qualificadíssima, tanto quem fica por trás, né, organizando a estrutura, como os debatedores aqui que que, que comparecem né, os nossos convidados tá é, o Adriano, essa semana ele escreveu dois textos mas teve um texto que teve bastante destaque né o Ad, ele compartilhou um texto sobre é, como que as como que a população afrodescendente americana né tem tem sofrido é, tem tem sido atingida são os maiores são as maiores vítimas né da Covid-19 no, nos Estados Unidos, É isso também motiva a gente bastante a convidá-lo, porque ele é um pesquisador da área, tá bom? Adriano, boa noite, deixa eu parar de falar um pouco, o que é que estrela hoje é você. Boa noite, obrigada por, pelo, por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Boa noite, Guida, é sempre um prazer estar aqui, eu sempre, de alguma forma, sempre estou, né? Mas hoje na frente da câmera, da câmera aqui, né? E boa noite para a Fabi, que está é, por trás aí na produção, e para o Daniel, que deve, imagino que ele esteja na, na divulgação, né? Tomara! E, então, espero que esteja, né? Senão a gente vai ficar falando sozinho aqui. Eu Imagino que deve estar. Tá. tá, sim. E eu queria é, pedir para as pessoas que estão acompanhando, que estão entrando na live aí, que ajudem a compartilhar, a Guida já falou isso, mas eu vou reforçar, que eu sei que as pessoas vão entrando aos poucos, né? E é importante divulgar é, essa live, porque, entre outras coisas, porque eu não vou poder divulgar, porque eu estou hoje falando aqui, né? Normalmente, eu ajudo na, na divulgação. Então, o seu apoio, você que está aí acompanhando, é, faz toda a diferença para a gente, o maior número de pessoas possível, tá? É, hoje é um tema bem tenso, né? a gente, é, eu pelo menos tenho procurado dosar bastante é, a quantidade de notícias que, que eu acompanho, só no, numa parte do dia, não ficar o dia inteiro vendo notícias, senão a gente pira, né? Pira. E mexe muito com a gente, com a nossa saúde mental, nosso psicológico. Então, a gente precisa tá se distrair, né? ver filme, ler, produzir, né? trabalhar, para quem está é, tendo esse essa oportunidade de fazer home office, né, que é o meu caso. Enfim, mas é um tema necessário, então a gente está aqui para debater. e, Enfim, a gente não tem como melhorar esse quadro que a gente vai passar aqui é, de outra forma que não seja fazendo denúncia, cobrando né, o Estado. Então, é um tema difícil, espinhoso, mas é isso. É, ele tem que servir como base para que a gente é, possa fazer as cobranças que a gente tem que fazer, exigir do Estado aquilo que o Estado tem que prover, né, a partir de agora. É, posso começar então, Guida? Pode, vamos lá. Vamos lá? Então vamos, vamos lá. lá. É, primeiro o seguinte, queria começar é, citando um exemplo que eu achei que é muito interessante, e que foi usado pelo Átila no Roda Viva, mas ele já tinha mencionado isso em outras lives, quem, lives, né? quem acompanha o Átila sabe disso, e eu queria começar citando esse exemplo para a gente pensar um pouco é, sobre o que vai ser a pandemia e essa quarentena nas periferias. Né? É, o Átila citou e, e comparou o efeito de dois terremotos, um que aconteceu no Haiti, e outro que aconteceu no Chile, né, e no Chile o terremoto foi de 8,8 graus na escala é, de terremotos, né, enquanto que no Haiti foi de 7,7, ou seja, o terremoto no Chile ele foi muito é, mais grave, né, muito mais forte do que no Haiti, embora o epicentro do, do Haiti estava mais próximo é, tanto da superfície quanto da, de uma área urbana, né? É, mas isso é facilmente compensado pelo fato de que um, um, um terremoto de 8,8 é muito mais forte do que um de 7,7, né? Eu não sou geólogo, mas eu pesquisei sobre isso, né? Enfim, e o fato é que mesmo o terremoto no Chile é, sendo bem mais forte, ele matou, fez apenas 708 vítimas, né, eu digo apenas porque comparado com o Haiti é chocante a diferença, né, no Haiti morreram 220 mil pessoas, né, uhum. e o que motiva é, essa discrepância entre um terremoto no Haiti e um terremoto no Chile, sendo que o do Chile foi muito mais forte, né, é a falta de infraestrutura do, do Haiti, né, os prédios não eram preparados para suportar um, um terremoto, e, e aí tem toda a situação é, do país, por tudo que vinha vivendo recentemente, né, as crises todas, e a própria infraestrutura hospitalar, enfim, uma série de fatores aí infraestruturais é, que vão definir é, que num lugar... É, um terremoto possa fazer mais vítimas e no outro é, possa fazer menos, né? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que considerar, porque os parâmetros que a gente tinha até agora são os parâmetros da China e os parâmetros da Europa, agora, mais recentemente, dos Estados Unidos. Mas, em, em todos esses casos, países muito desenvolvidos, né? China, Itália, Espanha, Estados Unidos. E quando a gente vai pensar... É, na América Latina ou, ou na África, é, a gente tem que olhar com muito cuidado porque os efeitos serão outros, né? E é disso que eu vou falar um pouco aqui hoje. Eu vou dividir minha fala em dois momentos. É, num momento, vou fazer um recorte de classe social e no outro momento vou fazer um recorte de raça, tá? E para tratar um pouco sobre o que vai ser essa pandemia e o que vai ser a quarentena nas periferias do Brasil, tá? É, do ponto de vista de classe social, para começar o papo, é, a gente, eu falei aqui de infraestrutura, né? Uma questão que eu queria mencionar, para a gente já ir pensando, né? Às vezes a gente tem uma visão meio romântica de que, ah, não, essa crise é, vai mudar as coisas. É, é importante que a gente tenha em mente que o vírus, ele não vai combater o capitalismo, né? não é o vírus que vai derrotar o, o capitalismo. O vírus pode, eventualmente, abrir uma janela de oportunidade para que a gente, que somos a militância anticapitalista, né? para que a gente consiga é, lutar pela superação do capitalismo no mundo, em especial do, do neoliberalismo, né? que é o modelo que teve vigente nas últimas décadas. Então, a gente precisa ter isso em mente para não ficar esperando as mudanças caírem do céu, porque se a gente esperar cair do céu, não vão cair, né? Mesmo nesse momento de gravidade e com tudo que está acontecendo, né? Nem assim é, os capitalistas, eles possuem, é, eles estão se humanizando, embora tenha um monte de neoliberal aí virando keynesiano, né até porque as contradições estão todas postas, né? É, mas os capitalistas eles vão defender os seus interesses nesse momento. Né? Cabe a nós, que somos trabalhadores, a defesa dos nossos interesses, da nossa parte. Né? Então, eu queria começar citando um exemplo bem, é, bem evidente, que é o, o, a situação da ADPF 671, é, a Guida vai saber melhor do que eu, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é, que visava garantir que os leitos da iniciativa privada fossem é, compartilhados com o SUS também, né, isso não é nada não é nenhuma medida de comunista não. nem nada, isso aconteceu <risos> em países da Europa que são extremamente capitalistas, né, é uma questão óbvia, né no Brasil, o SUS tem no Brasil 1,04 arredondando um leito para cada 10 mil habitantes tá o, a iniciativa privada tem 4,84 leitos para cada 10 mil habitantes. Então, é um, para cada um leito no SUS, são cinco na iniciativa privada, fazendo um, um arredondamento. Né? Então, é, a questão é essa, vai, vai morrer gente esperando leito no SUS, enquanto é, ainda vai ter leito disponível na iniciativa privada. Né? E essa medida... Do, do Lewandowski, ela já é uma antecipação é, que é, é para garantir... A gente precisa pôr na, na cabeça da gente que o mercado não vai prover saúde, né? Ou é o Estado, ou então a gente vai vivenciar as contradições que a gente tem vivenciado durante essa pandemia, né? E a gente sabe quem é que acessa o SUS e quem é que acessa a iniciativa privada, né? Então, pra, uma boa... Uma, uma boa situação para a gente olhar como fica esse recorte de classe social é essa, né? É, aí, queria falar um pouco sobre a tal da quarentena vertical, né? Que é uma coisa maluca. É, os estudos que estão que sendo publicados em, em revistas, os artigos sérios, todos os estudos sérios que estão sendo publicados por aí, eles vão falar de mitigação e de supressão, né? Nenhum país, pelo menos nenhum país... É, assim, grande, relevante, adotou uma estratégia de não fazer nada, né? Em geral, ou é a estratégia de mitigação ou de supressão, né? É, em ambos os casos, é quarentena. Em alguns casos, uma quarentena mais branda, em outros casos, uma quarentena mais radical, né? Mas em ambos os casos, tanto mitigação quanto supressão, é quarentena. Esse papo de, de quarentena vertical, isso é uma invenção desse ignóbil é, que nos, nos preside atualmente no Brasil, é uma invenção da cabeça dele, né? Não, não tem nenhuma base científica para discutir isso, né? E, e do ponto de vista de classe social, vai ser uma forma é, seletiva de escolher quem vai morrer, né? Porque, vamos pensar um pouco aqui, eu vou citar uma situação que aconteceu... Eu vi, acho que ontem, ou antes de ontem, é, no, no jornal norte-americano, um caso de um abrigo em São Francisco, onde foram descobertas 70 pessoas, 70 abrigados, infectados. Né? Então, você imagina, são moradores de rua que estão concentrados dentro de um local é, onde eles têm contato entre si, quando um deles, é, alguns, ou um, não sei, se contaminou, automaticamente 70 outros se contaminaram também. Né? Então, como é que a gente vai discutir a tal da quarentena vertical em contextos desse tipo? Né? Quarentena vertical vai ser para o Geffen, né? o David Geffen, que entrou no Yacht e foi para o mar, né? ele vai fazer quarentena vertical. Mas a quarentena pra, na periferia ela vai ser horizontal, porque a gente está concentrado em, em moradias. Eu vi outro dia na TV uma orientação sobre como cada um deve se comportar quando se descobre que alguém na casa está contaminado, né? Tem que ficar no próprio quarto, tem que ser o último a tomar banho, depois que toma banho, lavar o banheiro. E isso na periferia é totalmente fora de, de questão, né? As pessoas moram amontoadas em espaços muito pequenos, né? Então essa ideia de quarentena vertical, isso é uma sandice, não tem nenhum cabimento, né? E a ideia da cloroquina piorou, que não tem nenhuma comprovação sobre eficácia, é algo que está sendo estudado, né? E, e é uma forma de convencer as pessoas a irem para a morte, né? Para a morte. Esse é o ponto. Hoje eu estava vendo um, um dado, é, já era sensível, mas tem dados aí que a, a, a, a percentual de pessoas que está em isolamento já baixou mais de 20%. Né? Estava lá na casa dos 70, quase, caiu para 50, 48, em Campinas está 48, né? E eu senti muito isso hoje em casa aqui, passou o carro do ovo a 10 reais, o, o, pico, o vendedor de picolé, o vendedor de churros, teve churrasco aqui na minha rua, teve de tudo. Então, é assustador, né? Porque as pessoas não estão levando a sério, e a nossa principal autoridade no país incentiva isso, né? É... Quem, quando você pensa em quarentena vertical e coloca as pessoas para trabalhar, quem que vai se espremer no, no transporte público? Né? Nós sabemos quem que é. Né? Não são os donos das empresas, não é nem o, o pequeno comerciante que tem o seu veículo próprio para se deslocar. Né? São os trabalhadores que vão pegar ônibus lotado para cima e para baixo e que vão ficar naturalmente mais expostos. Né? Então as pessoas precisam ter um entendimento, mais cedo ou mais o problema na economia já está dado, já estava antes da pandemia, o dólar estava lá em cima, o desemprego lá em cima, então já tinha uma crise econômica no Brasil muito séria, vai ser agravada pela pandemia, e o que vai agravar é o vírus, não é a quarentena. O tamanho da quarentena depende muito da eficiência da quarentena, então se a gente, não fizer, se a gente fizer uma quarentena meia boca, nós vamos ter um problema econômico até maior. Não é por acaso que alguns países na Europa estão fazendo uma quarentena mais radical, chamado, acho que é lockdown, lockdown né? Lockdown, né? É. Isso. Então, é, não é por acaso, né? Porque eles, eles não estão se importando com o dinheiro deles. Eles fizeram as contas também, né? Mas a gente tem uma elite também que é bem... Mesquinha e, e desprovida de inteligência, né? Enfim, se estão achando que vão ganhar alguma coisa, é, do ponto de vista econômico, eles, podem, eles vão se salvar, porque conseguem ter acesso a, a determinados recursos que nem, nem todo mundo tem, né? Mas, do ponto de vista econômico, é, a crise está dada. Né? Ou a gente se preocupa em salvar vidas nesse momento, ou então, é, nós vamos ter a crise, de qualquer forma, Além de milhares e milhares de vidas perdidas. Né? É, outra questão que eu queria é, colocar: eu vi uma pesquisa aqui na, na cidade de Campinas, e que mostra, é, ela, do ponto de vista. Como Campinas vive um apagão, e a roda de segunda-feira vai ser sobre isso, né? segunda-feira, a partir das 19 horas, na página do CCV, a roda vai ser sobre o debate da subnotificação, com a Nayara que é presidenta do Conselho de Saúde, e o Pedro Torinho, que é atualmente vereador pelo PT na cidade de Campinas. Né? Mas é, foi divulgado recentemente que na região, as regiões mais afetadas são a região central e leste da cidade de Campinas, né? bairros como Centro, Cambuí, Sousas e Joaquim Egídio. Isso tem a ver com o fato a primeira onda, ela vai afetar realmente pessoas que têm poder aquisitivo maior, que são as pessoas que foram viajar e, e voltaram doentes, né? Mas, é, num segundo momento, a onda vai atingir a periferia. A gente infere até que já atingiu, mas que os nossos, como a gente não tem teste suficiente, a gente não consegue é, jogar luz sobre isso, né? É, e, de qualquer forma, é, é importante que a gente esteja atento, e quem mora na, na periferia, precisa se dar conta que o vírus já está circulando há algum tempo, né? Eu não duvido que a gente chegue à conclusão que o vírus já estava circulando no, no Brasil antes do primeiro caso a ser oficialmente confirmado, né? Lá nos Estados Unidos tem estudos nesse sentido, né? Então, é bom que a gente tome algum cuidado, né? É... Tem, um outro dado é, que foi divulgado pela Prefeitura que eu acho importante mencionar também, a faixa etária da maioria dos casos, de 30 a 39 anos, né? Lógico que é, a faixa, o grupo, chamado grupo de risco são os mais idosos, né? Mas a gente precisa levar em consideração o seguinte, esses dados, eles são ainda muito... não tem um universo grande de, de dados para a gente é, poder avaliar, muitos são exames da iniciativa privada, né? porque tem um, um apagão no, nos exames da iniciativa pública, né? que, que nem, nem não tem uma quantidade é, segura para tirar conclusões, mas é, um pouco do que está apontado aí, eu acho que a gente já pode pensar nesse sentido, é que é, essa população da faixa entre 30 e 39 anos, por exemplo, eles não têm a mesma saúde que quem tem 30, 39 anos na Itália na, na Espanha, né? E Porque por todas as condições aqui de classe aqui do Brasil. Então, é importante a gente estar atento a isso, é, porque, inclusive, põe abaixo essa ideia de quarentena vertical aí, que é uma sandice do nosso atual presidente, né? Outra questão que eu queria comentar, isso, para mim, é muito chocante, né? Eu vi um vídeo... Da, do, com o Lula tratando sobre isso. E isso, durante essa semana eu vi esse vídeo. Eu posso até postar ele nos comentários da live depois, se alguém quiser ver. É, com alguns dados, né? Por exemplo, 101 milhões de brasileiros, nós temos no Brasil em torno de 210 milhões de, de habitantes, né? 101 milhões de brasileiros não tem acesso à rede de esgoto, né? Quando a gente pensa que uma das formas de prevenção é a questão da higiene, né, nós temos aí um, um, uma situação que na, na Europa não, não, não tem é, nada parecido. Né? Então, esse parâmetro a gente só vai ter quando as coisas começarem a acontecer aqui. E o que está acontecendo no Equador já é um indício de como, como vai ser se colapsar o, o, o sistema. Né? Não só a rede de saúde, mas... É, onde enterrar, quem enterrar, enfim, a gente precisa achatar a curva para evitar colapso, e para achatar a curva não tem outra forma que não seja a quarentena. Né? É, outro dado que é importante também, ainda tratando da questão da, da higiene, né? 40 milhões de brasileiros, 40 milhões de brasileiros não têm acesso à água, né? não tem acesso, não tem a rede de água na porta de casa. Então, como que a gente vai pensar, se a principal medida é lavar as mãos, né? Como que a gente vai pensar é, nessas pessoas cuidando da, da higiene dessa forma? Lembrando que o álcool gel está extremamente caro quando você encontra, porque tem faltado no, no mercado, né? E a gente sabe que lavar a mão com água e, e sabão ou detergente, enfim, é o suficiente para combater, se for bem lavado, né? mas para isso precisa ter água, se não tiver água, não vai funcionar. É, então, são alguns fatores que eu estou é, elencando aqui, né? E vamos lembrar que é, a Emenda Constitucional 95 é, retirou aí das políticas sociais 22 bilhões, né? o que se estima. Né? Então, o nosso atual ministro da Saúde, que veste colete do SUS agora, e, na verdade, ele está com medo do que pode acontecer também <risos> com os planos que, que ele representa, que, que o apoiaram na, na campanha dele para deputado, né? Mas o fato é que é, eles, eles, e o ministro o é um apoiador dessa política, não vamos esquecer, né? Porque está tudo nivelado por baixo, né? E aí tem gente, tem... tem, tem gestor meia boca aí que está aparecendo, que é maravilhoso, porque o, o exemplo que a gente tem lá em cima, o principal exemplo é péssimo, né? Hoje, circulando, tira máscara, põe máscara, espirra na mão, cumprimenta as pessoas, beija a mão, é um negócio assustador, é criminoso que ele está fazendo. Criminoso. Criminoso, principalmente se a gente considerar que 23 pessoas da comitiva é, dele é, estavam com com o corona, né, como é que você pega um avião com essas pessoas, com um ar-condicionado, sabe, é, é, é, é bem possível, e ele é um mentiroso, custo né, é bem possível que ele esteja contaminado, esteja escondendo isso dos brasileiros, né, então, é, ele é um, um, um assassino, não tem, hoje eu vi uma série de muros pichados com, com, com essa frase, né, Bolsonaro assassino, porque não é outra coisa, né, o que ele está propondo, é, não, não estamos exagerando, quando a gente pauta isso, principalmente quando ele propõe quarentena vertical, com tudo que isso pode significar para o país, né, e para concluir, tratando dessa questão ainda de classe social e pensando nas periferias, né, é, vamos lembrar que o, o, o Bolsonaro, ele tem uma inserção sobre as periferias, né, ele é um cara, ele tem uma base também na classe trabalhadora, não é só elite, é, que, que compõe a base social do Sim. fascista do Bolsonaro no Brasil. Inclusive, o PT perdeu a eleição porque perdeu parte do apoio que tinha junto à classe trabalhadora. A gente precisa reconhecer isso, até porque é um, um ponto de partida para a gente tentar recuperar, né? tentar compreender o que, que aconteceu. E, mas o fato é que é, aquilo que ele coloca, e que muitos pastores também colocam, eu vi um vídeo do. Esse que é da Universal, esqueci o Malafaia, né? Acho que é o Malafaia. Malafa... Mas ele não é da Universal, eu acho. Não é da Universal, não. Mas é, acho é que un... é a Assembleia, né? Isso. Acho que é a Assembleia. Enfim, mas é o Malafaia. Eu vi um vídeo do Malafaia assustador também, negacionista, dizendo que as pessoas têm que trabalhar e tal, né? As pessoas vão lá, filmam um hospital, a gente nem sabe de quando, quando que Essa foi é filmado, filmadas. né? E dizendo que está vazio, que as pessoas têm que trabalhar e tal. E a gente sabe que se a curva é, é questão matemática, né? Cálculo exponencial, né? Na hora que, a, que o negócio Começa se direcionar a lá para cima, você faz a parada, mas para descer depois é complicado. E aí basta ver os gráficos aí no mundo todo, né? Os Estados Unidos tem muito mais morte, mas muito mais morte do que a China, por exemplo, que lidou muito melhor, parou na hora que tinha que parar, e aí ficam criticando, dizendo que ah, mas a solução da China foi autoritária. Eu não vi nada que, que me leve a, a concluir isso, porque é, eles tomaram as medidas que, que tiveram que tomar e, e pouparam muitas vidas com isso. Né? E, então... Mas eu queria mencionar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Hoje eu vi, tem um site chamado Covid-19, Voz das Comunidades, e lá tem estatísticas nas, nas comunidades lá do Rio de Janeiro, né? Então, por exemplo, na Rocinha, é, já tem 24 casos confirmados e dois, duas mortes confirmadas, né? Em Manguinhos tem oito casos e uma morte, é, na Mangueira, quatro casos, na Cidade de Deus, quatro casos e uma morte, né? E no, no cômpito geral são 48 casos confirmados, tá? E cinco óbitos, né? Que é um número que se aproxima, por exemplo, da quantidade de óbitos que tem numa cidade como Campinas, que tem um milhão, sei lá, um milhão e 300 mil habitantes, né? Então é um número alto, principalmente se a gente levar em consideração que tem subnotificação, né? Então o número real é maior, vai ter gente sendo enterrada com é, pneumonia ou com síndrome aguda respiratória, né, e, e isso a gente precisa se preocupar porque a segunda onda, a gente sabe que a segunda onda vai atingir a periferia e nós temos todos esses problemas que eu coloquei aqui, né, de falta de água, de as pessoas morarem muitas vezes em espaços pequenos, não tem um quarto para cada um, condições de higiene nem sempre são as melhores, né, então considerando tudo isso, é, a gente precisa ter um olhar de preocupação, de solidariedade, mas, acima de tudo, cobrando que, o, que o, o setor público, que o Estado, é, possa olhar para essas pessoas, para estender a mão para as pessoas. Né? E Adriano, foi... só, uma, só uma coisa que você falou aí, que, eu, só, que você falou tanta coisa, que, que eu quero até falar, mas depois a gente fala. Vamos lá. Mas, por exemplo, essa coisa que você disse aí, né, de... Uma comunidade, você falou quatro casos, cinco casos, e uma morte, não é isso que você falou? Uhum, não, não sei isso. se foi em Manguinhos. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Cara, e esse número é muito alto. Lógico. Quatro casos confirmados e já tem uma morte, gente. É. olha Sinal, se sinal essa, que não está testando, esse, né? Se Todo esse mundo. número começa a se repetir, o que, que vai virar? Exatamente. Né? E uma coisa que eu queria falar para quem está acompanhando, é triste, nós estamos num momento de muito, muita dificuldade, né? de muita tristeza, de medo com o que vai acontecer, é, de pânico, de preocupação porque vai se estender, por quanto tempo isso vai se estender, a gente gostaria de voltar à nossa vida normal, mas a gente está aos poucos assimilando que não vai voltar ao normal, mesmo depois que a onda subir e descer pode ter uma outra onda no futuro, os chineses já estão lidando com isso, a gente precisa observar muito para saber é, como vai ser aqui, a partir da experiência deles, né? e, e a gente está é, tá vivendo uma situação que é muito ruim. Para quem tem uma vida, para quem é de classe média, e ou para quem é um trabalhador é, que tem um registro em carteira, um salário razoável, que tem uma vida... É, minimamente estável, né? Tá sendo um momento de muito pânico, muita dor, de tristeza, de luto, né? E mas eu queria lembrar, a gente precisa ter o um entendimento. Então, uma parcela da população brasileira que vive isso no dia a dia, mesmo fora da pandemia, entendeu? Quem essa situação de desalento, essa sensação que a gente perdeu o chão, né? Tem pessoas que moram em, em, em moradias em área de risco, que quando chovem, elas não sabem se a casa delas vai deslizar, morra abaixo ou não, entendeu? Então, toda vez que chove, é um pânico, né? E é bom que a gente tenha esse, esse entendimento, porque essa sensação, isso que a gente está sentindo agora, é o que as pessoas sentem é, no dia a dia, mesmo fora da, da pandemia, né? E, enfim, eu quero tentar acreditar que isso pode gerar, pelo menos uma parte, uma parcela das pessoas que estão sentindo isso agora, que pode gerar alguma empatia, né? Porque a gente naturaliza a miséria, a pobreza, de uma forma que não, não é justificável, né? É, essa semana, uma cidade como Las Vegas, dos cassinos, da riqueza, né? da jogatina, e cheia de hotéis, cheia de cassinos, cheia de espaços vazios, que não estão ocupados nesse momento, e eles tiveram que abrigar moradores de rua, tem 150 mil moradores de rua só no estado da Califórnia, por exemplo, né, os Estados Unidos é desenvolvido, mas esse desenvolvimento não não, não, é, não tem divisão, né, tem um é. abismo social, é. né, não chega para todo mundo, é. e, e lá em Las Vegas, eu vi uma foto chocante, numa matéria da imprensa de lá, onde eles improvisaram num estacionamento, a céu aberto, pintaram no chão espaço para os caras deitarem. E, e, essa foi a forma que eles encontraram para abrigar, né? Pintar no chão é, os lugares para deitar para que tivesse distância entre uma cama, cama entre aspas, né? Porque eles estavam no chão, no chão, no no ao ar livre, né? E mas assim com toda a riqueza, com toda aquela opulência, né? É muito chocante que isso tenha sido adotado como, como solução, né? Então, é importante que a gente faça esse recorte de, de classe e pensar em como será a pandemia, a quarentena na periferia, é muito isso, né? Você, boa parte das situações de violência doméstica são na periferia, é, as pessoas que vão passar necessidades básicas de, de fome, por exemplo, vai ser na periferia, então, os efeitos psicológicos serão é, os habitantes da periferia que vão sentir... né? O Rappi, por exemplo, tem um monte de, de, de bairros na periferia que não são atendidos pelo Rappi. Então, eles não vão ter o direito de fazer uma lista de, é, de, de itens para comprar e esperar o entregador trazer. Eles vão ter que sair e se expor para fazer essa compra. E, inclusive, muitos supermercados que estão adotando uma série de cuidados em bairros da periferia, no Cambuí, porque eu tenho informação de vários amigos que contam, é, esses mesmos su supermercados não adotam os mesmos critérios na periferia, viu? Quem vai aqui perto de casa, eu moro na Vila União você vai no extra, você vai no dia, nos supermercados que tem por perto aqui, a fila não, não tem um distanciamento indicado, e não tem higienização de carrinhos, não oferecem álcool gel, essa é a situação, né? É, então, é uma coisa são alguns supermercados em áreas mais nobres, né, que estão tendo essa preocupação, mas na periferia eu não vi ainda, tá? Não vi ainda. E, então a gente precisa começar a pensar nessas questões todas, né? E na segunda parte agora, caminhando para concluir, Guida, que eu estou falando bastante... A primeira bastante, parte, né? Você vai concluir mas a primeira, é primeira é parte. Muito, <risos> o assunto é muito extenso, né? É, eu vou, queria fazer um recorte também de raça, que é muito importante. Essa semana nós tivemos vários acontecimentos. Os, os Estados Unidos, eu já, já imaginava isso, os Estados Unidos eles têm uma composição étnica, e uma realidade por ser um país também continental, grande, com um contingente populacional mais parecido com o do Brasil, né? Os Estados Unidos, eles seriam um parâmetro melhor para a gente do que a Itália, a Espanha e, e outros países onde a, a, a, a pandemia é. chegou. Sim. Isso. Inclusive, porque a China, além de ter conseguido é, reduzir a, a curva e isolar direitinho, é, com muita rapidez, parou cedo, tal, anteviu, mesmo sendo no primeiro é, tiveram casos, né? A China é, é importante frisar isso. A China teve um único foco, né? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, vão terão muitos focos em muitos lugares diferentes, né? Então, os Estados Unidos acabam sendo é, um parâmetro bem melhor para o, o, o Brasil do que os países na Europa. E, pela sua composição étnica, seria é, interessante para a gente poder observar isso, né? Como que, é, no Brasil, é, isso se daria. E, essa semana, no dia 7 de abril, é, saiu uma matéria no, no, no New York Times falando sobre é, Chicago, Illinois, Michigan e Louisiana, né? É, em Chicago, 30% da população é negra, mas eles são 72% dos casos. É, em Louisiana, a mesma coisa, 30, 70, né? Michigan, 14, 40, Illinois 15, 48. Ou seja, é, a quantidade de pessoas infectadas afro-americanos não, não reflete o percentual de afro-americanos na sociedade norte-americana. E aí o próprio jornal elenca uma série de fatores, porque estão pegando transporte público, porque não, muitas vezes não tem acesso adequado ao sistema de saúde, porque tem comorbidades, né? e a questão de classe e de raça influencia. Depois eu vou dizer por que, que de raça influencia, porque eu estou vendo um monte de gente por aí querendo reduzir toda a classe social, e isso não é correto, né, eu quero falar sobre isso. E aqui, o, o dado, aí é, teve uma coalizão, a coalizão negra por direitos Produziu um documento e apresentou para o, o Estado brasileiro, para o Ministério da Saúde Cobrando esse recorte de raça e, e etnia nas, nas estatísticas, nos dados aqui sobre Covid-19 do Brasil né? é, Esse movimento teve sucesso, o Ministério da Saúde é, passou a dar respostas sobre isso e a primeira matéria que saiu na, na Folha de São Paulo, ela mostra, em termos percentuais, que os negros são 20%, 25% dos confirmados, mas são 35% de, dos mortos. né Ou seja, a letalidade em relação aos negros, a letalidade ela é maior. É, esses dados, como... É, aqui a, a gente precisa de mais testes para poder ter mais segurança. Isso aqui é muito, é uma, um primeiro contato né, com, a, com, a, com, essa, com esse tipo de estatística, né? mas já é para acender a luz amarela, para a gente começar a olhar para isso. Né? É, o documento da coalizão negra por direitos, que é uma coalizão com diversas entidades, inclusive o MNU, o Movimento Negro Unificado, compõe também, é, do qual eu faço parte. É, tem também, eles chamaram a atenção para as comunidades de quilombo e as comunidades tradicionais, né? É, muita gente falou também dos indígenas, né? É, estão, é, muito é, é uma preocupação também, né? Precisa, quando chegar, precisa ser apontado, é, tem que ter esse recorte nos dados estatísticos para a gente poder medir e pensar na prevenção, pensar em iniciativas que podem ser tomadas, pensar no isolamento, né? Porque na hora, vamos ver, são aqueles que vão ficar esquecidos, né? Índios, comunidades é, tradicionais, os quilombolas, né? É, então, isso é parte do, do, do documento também. Para ir finalizando, eu queria falar, é, quando a gente vai discutir a saúde da população negra, a gente tem que discutir do ponto de vista da biologia, né? nós temos que discutir do ponto de vista do racismo, que é um, um, um fator, né porque as pessoas tendem a olhar e falar assim, não, é maior entre negros porque os negros são mais pobres. né é, Mas por que os negros são mais pobres? Né? Porque teve escravidão nesse país e porque depois que acabou a escravidão, o racismo passa a ser uma barreira invisível. É, invisível entre aspas, né? É, quem muito visível que para quem, quem sofre, é muito visível. Para quem sofre não é visível, é invisível é. para quem não quer ver, porque é, é. conveniente não enxergar é. para quem é. recebe é. o Exatamente. privilégio. Né? Mas é. o fato é que o racismo está aí, é uma barreira, é, de, não tem mobilidade social, né? Então é, é um, uma etnia, um, grupo, um agrupamento étnico que fica ali, é, concentrado no, no, numa determinada faixa da, da pirâmide, né? É, então, é, a gente... É, eu, tem algumas coisas que eu gostaria de, de mencionar aqui, né? Primeiro é o seguinte, do ponto de vista é, do... Do ponto de vista biológico, do ponto de vista da saúde, é, a gente precisa ter alguns olhares aí, né? Primeiro é o seguinte... É, Vamos pensar na anemia falciforme, eu li uma matéria sobre isso, uma preocupação muito importante, é uma doença étnica, porque é uma mutação que acontece no continente africano, então quem vai ter anemia falciforme são os descendentes de africanos, tá? E, ou seja, é uma, uma doença étnica, pode ser classificada dessa forma, né? E ela pode, se insere também como uma comorbidade, né? tem muitos brasileiros que sofrem de anemia falciforme. Uma parte significativa deles nem sabe que tem, né? E, então, essa, por exemplo, é uma discussão a ser feita, né? Então, eu queria é, dizer para as pessoas que ficam fazendo ironia sobre isso, em especial os amigos e as amigas que são brancos, né? É, que ficam muitas vezes fazendo comentários, ah, mas o vírus não prefere os negros, eles, o vírus vai matar todo mundo, né? É, mas aí nós temos que pensar quem tem mais comorbidades, né? incidência sobre as pessoas, né, é, então, por exemplo, a questão da hipertensão, né, tem estudos sobre isso que vão, quando a gente discute saúde da população negra, a gente discute muito a, a incidência da hipertensão, né, e a hipertensão, ela é causada por diversos fatores, né, mas não dá para negar, que o racismo também seja um fator, né? Porque vamos pegar aquela... A, a pessoa que sofre de racismo na sua trajetória de vida, ela é discriminada pelo segurança no, no shopping center, no mercado, pelas pessoas na rua, no banco. É, ela tem menos possibilidade de, de conseguir um emprego, ela pode ser assassinada pela polícia, tem mais chance de ser assassinada pela polícia só em função da cor da sua pele, da sua raça. É, essa pessoa não se vê na, na publicidade, não se vê na, nos filmes, na, nas novelas. Então, o lugar social que é reservado para a gente não são as posições de destaque. Né? Então, tudo isso tem um efeito também psicológico para a população negra, que precisa ser levado em, em consideração. Isso não é pouca coisa. Né? É, o racismo é um fator também que vai ser, que vai gerar doenças que são psicossomáticas, né, e a gente precisa fazer essa discussão, e muitas vezes para um branco não é, tão, não é automático para enxergar, vamos exercitar aí a empatia, vamos ouvir mais, né, porque o movimento negro fala disso há, há, há mais de um século, desde, desde, desde a abolição, né, e tem estudos sobre isso, a gente precisa fazer esse debate, né? E para os incrédulos, queria fazer citar algumas coisas aqui para a gente pensar, né? Porque alguém pode dizer, se imagina que um médico... Vamos parar de romantizar os médicos e os profissionais da saúde de modo geral, como a gente não tem que romantizar ninguém, nem os advogados, nem os professores, né? A gente também não tem que romantizar os médicos, em especial os médicos, né? Porque a gente sabe qual a classe social da maioria deles, de onde eles vêm, os acessos, os privilégios para poder ter acesso ao estudo, né? E você quer ver um, um, uma contradição é, evidente no Brasil, você olha a foto de uma turma formando de medicina e uma, uma foto de um, de um conjunto de, de garis, né? Você vê qual que é o lugar social que o país reserva para brancos e negros aqui. E, então, quando a gente fala é, de racismo, quem acha que o médico não pode ser racista, eu queria citar alguns exemplos. Vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu recentemente na França, né? é, onde alguns propuseram lá que a África fosse usada como laboratório, né? é, porque o, o, o africano ele pode ser cobaia, né? para fazer testes com, com remédios, depois que descobrir a cura, aí levar para o, o, o europeu. Né? O africano ele pode ser cobaia. E não tem outra forma de, de caracterizar uma fala desse tipo, uma postura desse tipo, que não seja o racismo, não, não tem outro jeito, é uma postura racista, né? Ou alguém vai imaginar que um médico que vai num aeroporto para vaiar um, um cubano vai atender um paciente negro num, num, num consultório, num posto de saúde ou num hospital, da mesma forma como atenderia um paciente branco? Desculpa, mas não vai. A gente precisa reconhecer isso, inclusive porque é o um ponto de partida para a gente começar a pensar como superar essa situação, né, um médico que faz um comentário de que, ah, esses médicos cubanos têm cara de empregada doméstica, é doméstica. ela é médica cubana, mas tem cara de, de doméstica, né, você acha que essa pessoa atende uma pessoa negra da mesma forma, com o mesmo zelo, o mesmo cuidado, a mesma preocupação, que atende um, um, uma pessoa branca, desculpa, mas não atende. Então, o racismo, tem racismo, tem advogado racista, professor racista, por que não iria ter médico racista no Brasil? Né? É, essa é uma realidade, a gente precisa reconhecê-la. Né? E isso produz efeitos na, na rede, a gente precisa discutir dentro do, do SUS o, o, o atendimento é, em relação à população negra, os efeitos, do, do, as implicações do racismo, né? Nós já temos estudos sobre isso, e essa é uma discussão que tem que ser feita. Eu não sou da saúde, e, mas eu leio bastante sobre aquilo que as pessoas que são da saúde produzem e estudam, né? E minha preocupação aqui é uma preocupação mais política, o debate que eu faço é um debate mais político, mas... É, em estudos também de, de, de saúde, daquilo que a gente pode acompanhar, que os companheiros e as companheiras produzem, né? Então, o racismo também não é só classe social, tá? O racismo também é um fator, na, na, assim como classe social, o racismo também é um diferencial que afeta é, as pessoas quando chega a pandemia na periferia, né? E a gente tem que discutir essas questões e tem que ter essa preocupação, não só do ponto de vista da solidariedade, porque as pessoas vão precisar, mas também do ponto de vista de exigir por parte do poder público, cada um na sua cidade, no seu estado, e exigido por parte do Estado brasileiro, é, no nível federal, que as pessoas tenham um atendimento digno, né e a postura inicial não é de garantir. O Bolsonaro está se dizendo agora o pai da, da renda, mínima, né? Mas ele propôs apenas R$ 200,00 depois de ser muito cobrado, né? E o, o PT e a esquerda, de modo geral, estavam propondo, é, no mínimo, um salário mínimo, e não passou, mas passou R$ pelo menos, que é mais do que R$ né? E Mas é, não dá para... Eu, eu acho que a gente tem que fazer o um exercício, quem está acompanhando a live agora e ganha aí o seu salário é, muito maior que isso, deve fazer o exercício de imaginar como ficam essas pessoas que vão ter que passar o um mês com 600 reais, né? A gente precisa se colocar no, no lugar dessas pessoas, né? Para que a gente possa cobrar ações e, e iniciativas por parte do, do Estado, que nos garanta, em primeiro lugar, a preservação da nossa vida, né? Basicamente, nesse momento, através da quarentena, não tem outra forma, até que se descubra remédio, vacina, o que a gente vai fazer é quarentena, não dá para trocar o certo pelo duvidoso, né, então por hora é a quarentena, garantir uma quarentena digna, decente, bem feita, né, e é, a segunda questão é a questão econômica, né, de como garantir a sobrevivência e, e como garantir o atendimento é, a todas essas pessoas que vivem na, na periferia, porque já chegou, né? já temos casos no, no, no Rio de Janeiro que são emblemáticos, e temos casos na periferia de Campinas, já, já tem caso confirmado, e em função da subnotificação, a gente sabe que tem um monte de casos que ainda não foram co confirmados, mas que estão lá. Né? Aliás, eu vou perguntar na segunda-feira para o Pedro Torim e para a Nayara, o que, que eles acham dessa história de ficar registrando morte como síndrome aguda respiratória e pneumonia, sim, sim, tendo sim. que a gente sabe que, que não é, né? É, essa, é, a quantidade de, de mortes por síndrome respiratória aguda e por pneumonia está muito maior do que no mesmo período em, em outros anos, né? Então, uhum. a gente precisa ter cuidado com essa conta aí, senão a gente não tem uma visão da realidade e aí fica essa sensação de normalidade e as pessoas ficam passeando na rua, como eu vi aqui na rua de casa hoje, né? E é um perigo, porque essas pessoas que passearam hoje, que fizeram churrasco, que saíram de casa sem necessidade, não era para buscar o essencial, essas pessoas vão, vão, vão apresentar sintomas se foram infectadas, daqui, sei lá, 15 dias, 10 dias, 20 dias, não sei, né? Então Onde a curva pode estar, né? Aí, na hora, aí, como é que segura, que controla... Né? E aí vem medidas muito mais duras para tentar Exatamente. controlar e o impacto na economia é muito pior, né? Para quem está pensando, claro. mesmo para quem está pensando desse ponto de vista pragmático, né? O impacto na, na economia vai ser pior se, se colapsar tudo no país, né? É isso, desculpa me estender, mas é que o tema é é grande, é, é, é denso, né? Adriana, a gente tem bastante questões, pessoal, participa. Acho que tem, né? Porque eu tô vendo aqui. Tá. A Rafaele Melina Santos. Obrigada, Rafaele, pela sua participação. Fala Beijo, assim, Rafa. ó. O pessoal aqui do meu bairro está nas ruas. A periferia não está levando a sério. A pergunta da Rafa. Temos mais? Ah, a Luísa Azevedo fala assim, ó. Primeiro, vai acabar os leitos do SUS. Depois, os leitos privados disponíveis vai servir para quem precisar, independente de ter plano de saúde. A classe média ainda não entendeu que é um problema coletivo e ter empatia com o pobre agora é também uma forma de salvar a própria vida no futuro. É isso aí. É, a, Marili, ah, a Marili Santos fala assim, a Marilicelli, fala o seguinte, é, posso o link do vídeo que você citou do Lula, por favor, Adriano. Então, Adriano, depois você você posta lá. Adriana Neves, a, no, a nossa Adrianinha aqui, a Cido aqui nas nossas lives, Obrigada, Adriana, ela fala o seguinte, na realidade muita gente está aderindo à quarentena, não está aderida à quarentena, fizeram uma fila enorme no mercado municipal para comprar bacalhau Adriano é, a, a Fabiana uma pergunta da nossa querida Fabi pode colocar aí Fabi eu vou ler se formos levar em consideração esses dados de um de uma morte né para quatro casos representa 25% de mortalidade óbito óbvio que isso pode não refletir os dados reais mas é um indício grave tanto de subnotificação como de alta incidência de mortalidade nas periferias. Adriano, antes de eu, de eu passar para você, que aí já, a gente já tem um, um grupo de, de, de questões, a gente vai, vai voltar depois com outras questões que estão aqui na nossa página. Por exemplo, você falou sobre o lockdown, né? É, é, é óbvio que nós, principalmente nós que somos de esquerda, que moramos num país que a gente está sofrendo muito. Né, com, a, com a retirada de, de nossos direitos, retirada das nossas liberdades, enfim, a gente, você sabe disso, desde o do golpe que a presidenta Dilma sofreu, né, é, que, tem, que nós estamos sofrendo cotidianamente um ataque à nossa democracia, a gente sabe que é, não, não tem como a gente, é, de imediato, vir defender esse tipo de medidas. Agora, o que que a gente... Eh, o que que eu vi? Ah, eu vi uma questão da... Acho que foi da Soraya que, que ela colocou. Ela falou... Ela citou a Argentina. Ela falou, veja a Argentina, né? Ou seja, eu, eu tenho a impressão... De fato, tem muita gente que ainda não entendeu. Por várias questões. Por várias questões, né? Uma delas você tocou, que é a questão da subnotificação. Estou ansiosa, pra, eh, esperando a roda de conversa de, de segunda-feira, que a gente vai tratar especificamente, você né? CV vai fazer a roda, e nós vamos tratar especificamente desses dados, que é a questão da, da subnotificação. Mas veja, por exemplo, a, a, a, o próprio prefeito da cidade, ele, ele, foi, ele fez uma matéria, ele foi falar, ele foi até corrigido pela, pela diretora da, da Vigilância Sanitária, que assim, ela, ela tentou corrigi-lo, mas não conseguiu né? muito, ela falou, olha quando ele fala que os números de contaminados estão concentrados, Cambuí, região leste, né, Sousas, ali, como você disse, região central e tal. Aí ela fala, mas a gente tem que lembrar que nós não, não temos testes, né, inclusive a gente tem visto na, na grande mídia é, denúncias aí, inclusive, de dificuldade de armazenamento né, dos, dos, dos produtos desses testes, né, e, e eu também vi uma hoje uma, uma reportagem de uma, de uma pessoa dizendo que ela teve que fazer o teste, ela já estava contaminada, ela teve que fazer o teste de novo, para confirmar, né, ela estava já, enfim, passando mal, tal, doente, e ela teve que fazer o teste de novo. Então, quer dizer, uma coisa é a, sub, é a subnotificação. Por exemplo, no Cambuí, garanto que as pessoas foram atendidas na rede privada, né, nos nos convênios aí da vida, né? Quem tá na periferia tem que ser atendido pelo SUS, né? O SUS passando nesse brutal ataque que o SUS tá tendo que enfrentar, né? Desfinanciamento, inclusive os profissionais do SUS, essa semana, assim, foi uma semana, foi um auge é, de, de muita denúncia, de falta de condições de trabalho, falta de condições dos trabalhadores poderem, assim, estar trabalhando em segurança para poder atender essa população. Isso também é um, é um dado extremamente importante. né? Então, quer dizer, o SUS não está, é, por conta de todo esse ataque que o SUS vem sofrendo desde 2016, assim, faz muito tempo que o SUS sofre ataque, mas 2016, com a emenda constitucional 95, que você mesmo citou, foi um ataque brutal, né? que tirou mais de 22 bilhões, milhões, como você disse, de, do Sistema Único de Saúde. Então, quer dizer, se, a gente, se nós tivéssemos med, é, políticas é, sociais, que viesse amparar, eu, eu tenho uma impressão que muita gente gostaria de estar fazendo a quarentena. né Eu, eu, eu também sinto é, que tem pessoas que tá, estão que tendo que trabalhar, mas estão indo trabalhar com medo. Mas elas estão indo trabalhar porque elas não têm outra, outra condição. Porque a, a gente não tem medidas efetivas, né? assim, os decretos não estão sendo efetivos em garantir que essa população principalmente morador da periferia, possa cumprir a sua quarentena. Eles estão sendo obrigados a ir trabalhar. Um outro ponto, é... então, por isso, assim, que eu acho a, a Argentina, o, o presidente lá apresentou uma medida que ninguém pode ser demitido sem justa causa, ou seja, pode haver demissão, mas desde que seja por justa causa, ou seja, se o cara matou, se o cara roubou, se o cara cometeu algum algum crime, né, no, na sua relação de trabalho, aí ah, ele pode ser demitido, do contrário, nenhum empregador pode demitir nesse período de, de pandemia, olha só, né, o, o número lá que a gente vê de, de casos na Argentina tá bem mais reduzido do que em, né, em qualquer outro lo local, tá assim, tá bem mais reduzido, é um dos espaços na América Latina, um dos países na América Latina, na América do Sul, que está bem, tá bem menor o caso né, de, de, de contaminados. Então, essa, essa é uma questão. A gente não tem políticas públicas é, para também resguardar um setor para que ele faça essa quarentena. E um outro dado que eu já vou passar para você na fala é sobre, por exemplo, o transporte público na cidade. Né? Nós recebemos várias denúncias que o transporte público foi reduzido. Né? Eu sou da opinião que a gente teria que tratar os casos especiais né, no, no transporte público, que a quarentena tinha que fechar as empresas, tinha que fechar as empresas, eu sou dessa opinião. Porém, já que não tem um decreto dessa forma, ele, ele não reduziu só é, determinadas linhas, né, assim, ele reduziu frota e, de, e tirou linha também. Por exemplo, bairros que tem duas, três, quatro linhas, ele tirou linhas né, e reduziu frotas. E quando é hoje, que é o dia de sábado, eu também recebi uma denúncia hoje que, além de ser também reduziu hoje também. Então, quer dizer, Nossa. as pessoas estão indo trabalhar entupetada dentro dos ônibus. E ainda não tem testes. Olha só. Então, enfim, é um pacotão de coisas aí, mas é um pacote que vem é, atingir diretamente a periferia. Né, os trabalhadores a grande massa aí. Pois é, é com você, Adriana. Você veja, Guida, imagina. É um cara... Como é, o proprietário das empresas de ônibus aqui, que é uma, uma mesma pessoa que é dona de tudo, né? Que é o Belarmino. Né? E tudo. que é dono também de empresas lá em São Paulo e em vários outros lugares. O cara é um milionário. Se, se é que não é um bilionário, eu não faço nem, não consigo nem imaginar, nem projetar quanto dinheiro esse cara tem, né? E eu não consigo imaginar que ele não tenha um, uma gordurinha para queimar o suficiente, para manter o sistema funcionando aí um, dois, três meses. A gente parou, foi dia... não tem nenhum mês que a gente parou, tem, sei lá, três semanas que a gente parou, é. e ele já está chorando as pitangas, né? Recebeu é seis, seis milhões, né, do adiantado aí da, da prefeitura. Pois é, e eu acho engraçado quando eu vejo tanto o Bolsonaro quanto outras figuras falando assim, ah, o trabalhador reclama muito, coitadinho dos empresários que sofrem nesse país. Se acha que é fácil ser empresário, vai tentar empreender para ver como é que é. Meu, que absurdo! Os caras são extremamente privilegiados, entendeu? Ganham muito dinheiro às nossas custas, não produzem nada. Quem produz é o trabalhador, entendeu? Então eles se apropriam da riqueza que a gente produz por serem donos dos meios de produção, né? E e são e choram, choram de um jeito que você fica quase que com dó desses caras, né? quase que a gente tira da nossa carteira para dar para eles, né? E mas pensa, esses caras têm muito dinheiro, né? Eu falei do David Geffen lá que, que tá o iate dele é 590 milhões de, de dólares, equivale no, na cotação do, do, do, do real dá 3 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, cara sabe? Com 3 bilhões de reais, quantas famílias você mantém durante essa pandemia? Nós estamos falando de uma figura, né? É, nós, nós vivemos numa situação, eu vi essa semana um dado lá de, de, dos Estados Unidos, 1% tem uma riqueza que é equivalente à riqueza de 80% do país. É, a gente precisa rever isso, porque as pessoas não têm condição de, de, de sobrevivência nessa situação, né? E falta empatia... Demais, né? Eu, vi, eu trabalho na prefeitura e eu vi pessoas falando sobre a volta ao trabalho, é, pessoas que têm o seu meio de transporte individual né? e naturalizando uma volta ao trabalho. Nem preciso é, dizer para você, de quem essas pessoas votaram, né? E, uhum. Mas praticamente reivindicando uma volta ao trabalho, mas é muito cômodo para eles que estão num... num no isolamento de seu automóvel particular, e vão chegar na, no, no trabalho na Estação Cultura, e vão trabalhar numa Estação Cultura fechada, sem acesso ao público, né? Então, eles vão continuar uhum. no isolamento, mesmo no trabalho, né? Uhum. E, mas e, e, e o, o bonitão aqui, que vai ter que pegar o, o 164, que é um ônibus articulado, lotado, né? Pois e é. Sabe-se lá qual é o horário que esse ônibus está fazendo aqui, né? Então, é... Isso é muito complicado e isso que você aponta é isso aí mesmo, né? A gente precisa discutir essas questões aí e levar isso em consideração para cobrar de quem a gente tem que cobrar, inclusive aproveitar aí que tem setores médios aí é, que votaram no, no atual presidente, mas que estão meio bravos com ele atualmente, né? e que, que, que venham como reforço aí. Nós sabemos que vocês fizeram no verão passado, nós não vamos esquecer, não. <risos> Mas que se somem com a gente aí, com a classe claro. trabalhadora, para a gente brigar aí por, por melhores condições. Pelo menos, quem sabe, esse povo não cria algum tipo de, de empatia. Agora, empatia, do ponto de vista do, do capitalista, não vai surgir. Essa postura da, da, das empresas de ônibus aqui é o esperado, né? É eles não, não, não vão pensar na vida do, do trabalhador que vai utilizar o transporte público. Eles vão priorizar o ganho Nossa. e, e o, o problema é esse, né? O transporte que é inteiro privado e não é público, né? A gente precisa começar a discutir isso. A saúde, quando é privada e, e não é pública, não visa é, atender... O, não visa o bem-estar do, do, do, do cidadão, né? Visa o lucro. E aí, quando visa o lucro, é isso que acontece. Num momento como esse, que você precisa ter o ônibus funcionando normalmente, nos horários é, que é necessário funcionar, né? Eles tiram os carros de, da, da ru, das ruas, né? É, Para responder aqui as perguntas, vou tentar ser rápido, até porque a maioria não é exatamente pergunta, né? São comentários que já, já tem uma, uma fala, mas muito bons. É, a Rafael, um beijo para ela, é, falou sobre a questão na periferia, as pessoas que estão circulando, acho que é isso mesmo, aqui na, na Vila União está sim, é o um relato que eu tenho em outros lugares, e tem um dado sobre Campinas, que 48% é, das pessoas estão em isolamento, né? a gente estava quase chegando lá em 70%, então as pessoas estão normalizando, né? como tem a sub, subnotificação, e como tem é, autoridades fazendo um discurso irresponsável por aí, inclusive em pronunciamento, né? É, o que acontece é que as pessoas estão naturalizando e achando que está suave, que está tudo tá mamão, como a gente diz na periferia. Mas a gente, quem, nós sabemos que não está mamão, né? E daqui a pouco o, o, o preço vai ser caro, então a gente precisa cobrar é, para que a quarentena seja efetivamente cumprida. Lógico que a gente não quer também é, descambar para é, controle e repressão, porque a gente sabe para quem que vai sobrar, né? Hoje um, um, um, um camarada, o Renato Manjaterra, postou no Facebook a maneira como a polícia estava abordando os, os moradores da Nova Campinas, que estavam fazendo caminhada pelo bairro é, mesmo durante a quarentena, né? os policiais estavam praticamente, estavam tão constrangidos para abordar os moradores lá, eles estavam quase pedindo desculpa. desculpa. Né? Quase pedindo desculpa. Agora, nós sabemos que não vai assim, não, não vai entendi. ser assim na, na periferia. Né? Aliás, de, de, nessa madrugada, morreu uma pessoa quase em frente à minha casa aqui, numa tentativa de, de assalto, e, e teve uma abordagem da polícia. Essa semana, eu acordei, eu não escutei nada, tenho sono muito pesado, mas eu vi a matéria no, no jornal, né? E, e essa semana também teve um caso lá no Parque Osiel, importante citar. O, o Paulo Mariante gravou um programa para a Rádio Noroeste, muito legal, recomendo, vou postar também nos comentários. O Mariante gravou um programa muito legal, falando, tratando sobre isso, discutindo inclusive o papel da guarda, a questão constitucional. É importante ouvir é, esse programa que o Mariante gravou, que é um militante da cidade pelos direitos humanos, mas um adolescente que foi assassinado pela Guarda Municipal, não foi nem a Polícia Militar, foi a Guarda Municipal da cidade de Campinas, né? Então, mas eu vou postar o vídeo para quem quiser é, saber de mais detalhes. E, mas isso que a Rafa coloca é isso mesmo, teve um relaxamento, isso é em função da, da irresponsabilidade do presidente e da, da subnotificação. A gente precisa comprar teste para a gente acender uma lanterna aí para conseguir enxergar é, os casos no, no, no Brasil, pelo menos uma parte deles, né? porque senão a gente vai ficar vendo a ponta do iceberg achando que é, é a pedra toda, quando na verdade é só a ponta do, do iceberg. né? E aí vai chegar uma hora que não vai ter mais como é, controlar, porque a situação vai sair do controle. É, a Luísa, um beijo para ela também, falou sobre os leitos privados, também concordo com o que ela falou, e tem muita gente aí que tem convênio achando... E vai ter um tratamento é, seletivo garantido. É, isso é fora de cenário de, de pandemia, né? Até porque o vírus não escolhe classe social, né? É diferente da dengue, que é uma doença muito de quem mora em área onde tem lixo, é, terreno baldio com lixo acumulado, para quem lugares onde os quintais têm lixo, né? A dengue é uma doença que é bem característica de, de periferia, né? É, a Covid-19 é outra história Então quem está confiando aí no seu plano de saúde Achando que vai conseguir é, ficar fora do, do colapso Na hora que vier o colapso vai vir para todo mundo Porque foi esse o cenário que a gente viu em tudo quanto é lugar Lá uhum. nos Estados Unidos, que é basicamente privado o, o sistema é, Colapsou e, e a gente já viu o que aconteceu lá né? é, A Adriana falou da questão do mercado, eu vi essa foto também, circulou bastante, uma foto com uma fila enorme, eu acho que tinha mais gente querendo comprar bacalhão, bacalhau no mercadão, do que em dias sem pandemia, impressionante, né? E, poxa, é, o que se diz é que a gente não deve comer carne vermelha, quem é católico, cristão, né? Mas não precisa necessariamente ser, ser bacalhau, gente, tem outras coisas que, que podem é, ser feitas, né? E, e a mesma coisa o ovo de Páscoa também, é outra questão, né? Aliás, quem que ainda compra ovo de Páscoa nesse país? Porque você compara 100 gramas de chocolate em barra com 100 gramas de ovo de Páscoa, é, o preço é, é absurdo, né? Ah, o desespero um da gente comprar. é tanto: o pessoal fica em casa, não vai comprar ovo de Páscoa. Compre, é um vá, absurdo. Né? Eu tive uma conversa séria com minhas Na filhas, elas foram convencidas casa, né? a não comprar mais ovo de Páscoa. Elas comem chocolate em barra, <risos> inclusive porque eu mostrei para elas a diferença de quantidade, né? E uhum. foi a forma que eu encontrei para convencê-las. <risos> Então, não compro mais é, ovo de Páscoa, cara, não tem sentido. Enfim, a, a pessoa vai expor... A própria, tem, tinha gente brincando, é mórbido, né? Mas, é, às vezes, a gente tem que ser honesto e franco com as pessoas. Tinha gente que bateu foto lá do, do Mercadão e escreveu que era a última ceia, né? O pessoal se preparando para a última ceia. Mas é isso mesmo, né? Que essas pessoas vão, vão, vão contrair e, e daqui um, uma semana, duas, é, vão estar numa situação lá... Lá na frente nós vamos ter, um, um, uma, é previsível que vai ter um, um colapso, né? E, e as pessoas estão se expondo agora para lá na frente ter problema, né? É muito complicado isso. Enfim, temos que começar a discutir. E a Fabi, eu concordo totalmente, por último, a Fabi, eu concordo totalmente com o que ela fala, essa proporção de 1 para 4, que dá 25%, é, isso é porque tem muito pouco exame, a maioria dos exames são da iniciativa privada, não são do SUS, né? E tem um blackout, a gente precisa é, aguardar que os exames vão sendo feitos e entregue. A gente vai ter um número maior, um universo maior, vai dar para olhar isso com, com mais calma, né? De qualquer forma, já dá para concluir que a letalidade é maior entre é, membros, porque você olha a quantidade de casos e a quantidade de mortes, os percentuais são diferentes. Então, concordo totalmente com a Fabi, nossa editora, nesse comentário que ela postou aí, tá? É isso. Tem, temos mais questões, né? Tem bastante, estou vendo. Pessoal Vamos perguntando. Lá. A Fabi vai, vai puxar o bannerzinho aqui para nós. Vamos ver se vem. Cadê as questões? Cadê? Ah, da Wanda. É, o desafio é muito grande e a gente corre o risco de desanimar. Pergunto, além da solidariedade pessoal que grupos sociais e políticos podem... Contribuir. É, pode contribuir para alternar, alterarmos essa correlação de forças e vislumbrar saídas alternativas? Essa foi a questão da Wanda. Wanda, obrigada, um beijo para você. Obrigada por você estar aqui participando conosco. Ah, você pode falar um pouco sobre essa, como essa pandemia incide nas mulheres negras na, na periferia? Tem alguma é, especificidade pelo gênero? Acho que é importante é, essa questão. A Fernanda Ribeiro faz, faz uma, um apontamento aqui que é um, é um tema extremamente sério, é um tema que a gente precisa é, dar luz para esse tema, dar visibilidade, esse tema aqui. Toda vez que me fala, eu, eu fico assim, extremamente sensibilizada, e a gente, é óbvio que a gente está nesse momento muito preocupado com, com a questão da pandemia, mas esse é um tema que a gente precisa, sabe, divulgar mais, que é sobre a violência obstétrica que é maior com as mulheres negras. Isso tem pesquisa, isso tem dados científicos, isso teve, inclusive, uma CPI. E, assim, é, são coisas seríssimas. Isso aqui não é, né, Quando, como o pessoal fala, ah, vocês ficam né, com mania de que Não é, não é. Adriana Neves fala de novo o seguinte, Adriano, comente, por favor, é, sobre o procedimento do Dória em relação aos celulares, é isso? Isso. Ah, tá, acho que eu ele sei mandou que mensagem. Tá. Ele mandou mensagem, tá. A Marili fala o seguinte, ó, na empresa onde eu trabalho, mandaram mais de 20 pessoas embora já no começo da pandemia, então, aí eles vêm culpando a pandemia, né? Mas assim, antes da pandemia pegar, eles já estavam, né? É isso. É, é Isso que é o capitalismo, é esse que é o capital, esse que são os empresários. É, é, é por aí, é, é, esse é o modo operante desses caras, né? O Luciano Hang, que é o velho o da van, né? Está desesperado fazendo live toda hora. Ha <risos> ha ah, o Edson... Não, opa, o Robson fala o seguinte. Na regi ouvi na região do Ouro Verde, em vida nova, as pessoas estão nas ruas. É, realmente, as pessoas estão na rua. Algumas pessoas estão na rua, sim. Adriano, você quer já começar? Vamos lá. Esse é o último bloco... Olha, eu acho que sim, né? Tá, então vamos lá. Tem, tem só mais uma pergunta que, a Marili, que eu vi aqui da Marili, que fala que em Valinhos a empresa de ônibus fez greve na quinta-feira. Só, ah, só essa tá. que eu vi. Não sei se tem mais outra. A Fabi bom, que deve tá. saber. Tá bom. Então vamos lá, para finalizar. Yeah. É, a Wanda, essa questão que ela coloca, solidariedade em primeiro lugar, eu acho que é muito importante é, a solidariedade, e, mas eu quero acreditar que nós que somos de esquerda, a gente não vai fazer uso político disso, né? Porque, senão é o mero assistencialismo, né? E, então, essa, eu vi até uma charge essa semana, a pessoa entregando uma cesta com o celular, batendo uma foto, né? É, eu acho que o nosso ativismo político é o ativismo político de cobrar do Estado que ele cumpra com seu papel, né? Não é é, é um dinheiro que é nosso, foi desconto, foi, a gente paga imposto, né? aliás, os trabalhadores pagam proporcionalmente mais do que a elite brasileira, né? Então, a gente precisa, porque é descontado no consumo, na fonte, e porque a maior parte dos do, do, do salários das pessoas mais pobres é comprometida com o consumo, né? com as compras, de, de enfim, ninguém... ninguém Pobre não especula, não guarda dinheiro, né? Dificilmente guarda. Então é importante nem que tem, a né? gente nem tem para guardar, né? Na verdade falta. Então é importante que a gente é, consiga é, vislumbrar isso. Né? A solidariedade é importante. Eu tenho visto é, muita muita mobilização nas periferias, né? Tem um, um amigo lá do Campo Belo, o Alex, que está fazendo. Tem um pessoal da da, da Cufa, enfim, tem uma série de entidades que eu tenho visto, viu vi o Cecílio, recentemente, se mobilizando. O Jerry, enfim, acho que o Jerry, Dalton, vários amigos aí, eu acho que é isso. Eu fiz doação de dinheiro para algumas campanhas que eu recebi também, e eu acho que é importante. Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, principalmente no ano eleitoral, né, é, para não fazer disso uma causa política, porque... A nossa, o nosso principal foco é cobrar do Estado, né? até porque nós não vamos conseguir assegurar é, o bem-estar de todo mundo através de solidariedade. A gente precisa que o Estado, que é quem detém os recursos... Né? Eu vi uma fala do Lula muito legal essa semana, dizendo que o Estado tem que imprimir dinheiro, entendeu tem que se endividar se for necessário Todo mundo é. fez isso em, em casos de crise, paraísos supercapitalistas, como os Estados Unidos é. fizeram isso, e vão fazer se necessário, entendeu? E a gente precisa fazer também, qual que é o problema, né? Nós temos reservas para serem utilizadas, né? A gente precisa garantir a, a sobrevivência das pessoas nesse momento, né? E a gente não pode poupar esforço para isso, o Estado tem condições de garantir o bem-estar das pessoas, né? E, em primeiro lugar, nós temos que fazer essa cobrança. Agora, ao mesmo tempo, sendo solidários, também estendendo a mão para quem convive com a gente na, nas periferias, né? Acho que isso é importante também. É, sobre a questão das mulheres negras, com certeza, é, eu não sou especialista em discussão da, da saúde da população negra, conheço, tenho amizade com alguns militantes do movimento negro que são especializados nessa discussão, mas... É, mas tem também, né, é, dupla jornada e em condições de trabalho extremamente precário, é diferente de muitas mulheres é, de classe média que são brancas e que tem às vezes dupla jornada, mas que não fazem um trabalho braçal, um trabalho tão extenuante, né, e... É lógico que quem é uma, uma empregada doméstica, por exemplo, que é uma profissão basicamente de, de mulheres negras, né? é um trabalho muito mais extenuante, principalmente para quem trabalha em várias casas, né? e muitas vezes sem direitos garantidos, sem cumprir horários, etc. Né? O, isso tem um impacto na saúde dessas mulheres, com certeza, sem sombra de dúvidas. Né? Inclusive, já respondendo à questão... Da Fernanda, da violência a obstétrica, questão, né? a, a questão também é, de comorbidade, como pressão alta, ela, ela, ela é muito mais presente na população negra, né? E várias outras, assim, até mesmo é, doenças específicas de, de mulheres atinge muito mais as mulheres negras. Isso, isso também já tem, já tem vários tem tudo, estudos, né? né? E a outra questão e a outra questão assim é para além também de ser não ser só mulher negra mas eu, uhum. eu vejo muito mais também é, que são as mulheres que que na sua ampla maioria que estão sozinhas nos, nos seus lares até porque a gente pode também puxar um outro um outro fio aí de um debate importantíssimo que é que, é, que são que são chefe de família na sua ampla maioria, rima, mulheres né? sozinhas exatamente né? E, e se a gente for aprofundar mais, mais ainda, o, o por que elas estão sozinhas? Essa política do encarceramento em massa tem muita relação com isso, né? Ah. São mulheres que têm que, que cuidar de netos sozinhas, enquanto né, as, muitas filhas também, né, enfim, se perderam aí ou têm que trabalhar e elas têm que cuidar dos netos. Quer dizer, é uma relação que afeta muito, sim, é, a, a mulher negra. É que hoje o, o, o tema não é específico isso. Até inclusive a gente está tentando procurar uma pessoa que fala sobre essa questão mesmo é, das doenças, né, assim, das comorbidades que que atingem né, os negros e as negras e como que isso se relaciona com essa pandemia, né? Mas enfim, Exatamente. só para só para deixar. Não, certo. a discussão vai longe, se você vai puxando, né? É, você falou aí da, da, da questão da, das prisões, o Moro é um cara que ele está muito poupado até agora, né? Ele não tomou nenhuma medida é, para garantir é, a saúde da, da, da população é, que está no, no sistema prisional. Lógico que é, eles estão lá cumprindo pena, porque é, foram julgados e condenados, mas. É, isso não significa que eles não tenham direitos né a gente não tem pena de morte no, no Brasil né e não não ter a preocupação de garantir o bem-estar dos presos é na prática instituir a pena de morte sem que embasamento legal né quando a gente fala que o, o bolsonaro é um genocida a gente não tá exagerando não é simplesmente para fazer disputa política é uma questão de, de constatação da realidade. E o Sérgio Moro, ele precisa ser cobrado porque ele não tomou iniciativa nenhuma até agora. Já tem caso de, de, de pessoas com Covid-19 dentro do, do sistema carcerário. E quando a gente fala de prisão, nós estamos falando de celas onde, onde as pessoas vivem amontoadas, revezam para dormir, dormem de valete, como se diz no, no, nos presídios, né? Um com a cabeça para baixo, outro para cima, um do ladinho do outro. E, enfim, na, na, nas condições em que os presos estão inseridos no, no sistema carcerário, é, a, se entrar o vírus, vai ser como aconteceu no abrigo norte-americano. E a gente precisa pensar nisso, né? A maior incidência de tuberculose é onde? Né? Dentro dos presídios, que é a doença respiratória, né? Então a gente precisa ter essa preocupação. E eu não vi nada, nenhuma iniciativa por parte do, do Sérgio Moro, no sentido... A única coisa que eu vi ele falando, dizendo é que não vai se libertar, né? Mas, enfim, a gente precisa cobrar, precisa chamar atenção para todas essas questões e cobrar ações concretas, iniciativas, né? Esse é o momento da esquerda fazer esse debate. Se a esquerda não fizer, ninguém vai fazer. Né? Ninguém vai fazer. E a questão da violência obstétrica, que você, você já falou bastante sobre a saúde da mulher negra, mas é, é bem isso, né? Como... Se, se tem estudos comprovando que a, a violência obstétrica incide mais sobre mulheres negras do que sobre mulheres brancas, né? por que o, só o ginecologista, que é, que é racista no, no Brasil, a gente sabe que não é? né? Então, a gente precisa ter esse olhar também em relação aos médicos de modo geral e aos profissionais da saúde de modo geral. A gente fala dos médicos, mas enfermeiros e os profissionais de modo geral. Desde a pessoa que atende na, na, na porta e até o, o próprio médico, né? E, então, a gente precisa fazer essa discussão. Inclusive, teve uma política durante muito tempo nesse país é, de laqueaduras que eram feitas é, sem... Sem autorização. Sem autorização, cara. Mulheres negras que iam para o hospital... E voltavam ter, laqueadas. Ganhar neném e voltavam para casa laqueadas, quando descobriram que estavam laqueadas. É, essa é a realidade do Brasil, isso é muito sério, tem estudos seríssimos sobre isso, os números são assustadores, eu não tenho tudo de cabeça, mas os números são assustadores, e isso incide sobre mulheres negras, né? Então, a gente precisa discutir e ter um olhar é, para isso, né? E isso é um efeito do racismo, não, não me venha dizer que isso é questão só de classe social, porque não é, classe social não explica tudo, né? A gente precisa ter esse olhar, senão a gente não vai compreender é, uma realidade como é a, a brasileira. Né? Claro. É, é, esse é o ponto, a gente precisa olhar para isso. Né? E, então, com certeza, em relação a mulheres negras, tem que ter um, um recorte muito específico. Aí, é, Muito boa a pergunta da Wanda e, e a questão que a Fernanda aponta. A Adriana falou de celulares, essa é a contradição que a gente está vivendo. Eu vi celulares sendo utilizados, por exemplo, na Coreia, é, de uma forma muito interessante. Né? A, a pessoa instala um aplicativo e... Aí, para ser monitorada, se está realmente fazendo isolamento, principalmente aquela pessoa que está com sintomas, né? Um testou positivo, mas está com sintomas. Ela precisa se isolar. E... Mas aí tem um problema que é o seguinte, né? Se, é, pau que bate em, em Chico, bate em Francisco, né? Porque essas empresas que estão vendendo essas tecnologias para o governo, de rastreamento... E depois, isso vai ser usado para outras finalidades depois, né? <risos> nós já sabemos que o Google usa. Nós sabemos que isso é vendido depois. E era, é vendido para fins comerciais, porque a gente comenta sobre algo aqui na nossa live e daqui meia hora aparece uma propaganda de, do, daquilo que a gente comentou no celular, né? Inclusive, eles ouvem o, o que a gente está falando, né? Mas... É, uma coisa é usar isso para fins comerciais outra coisa é o uso político como aconteceu na, nas eleições nos Estados Unidos, no Brasil né? o escândalo da analítica né? que é uma empresa que vendia esses dados né? então isso é, é preocupante porque é um, um viés do, do autoritarismo claro. aí que a tecnologia é, amplifica e a gente precisa ter esse cuidado também né? é, agora controlar, é, olhar se as pessoas estão se locomovendo ou não, isso em si não, não vejo como problema. Né? O que eu vejo como problema é o que, o que mais vão fazer com essas ah, informações depois, né? principalmente o uso político. Né? Uhum. É, isso é muito preocupante em relação à pergunta da Adriana. A Marili... Fala sobre demissões e fala sobre a greve em Valinhos, aqui em Campinas também teve ameaça. Esses sindicatos de, de motoristas, a gente sabe que eles são meio suspeitos, né? Em muitos lugares eles agem a serviço dos interesses do patrão, né? Então, fazer greve num momento desse, né? É, mas a quem serve? Né? Eles estão. Não é campanha salarial, né? Eles estão discutindo. É, Agora, ah, mas estão cortando o salário deles. E, aí é que está um ponto, né? É, será que não tem... Se, que, se, se não tem dinheiro suficiente para garantir o salário dos trabalhadores num período, então esses capitalistas aí tão, tão, não estão fazendo um capitalismo direito. Não tem nenhum sentido nisso, né? Isso é, é um absurdo Nossa. querer... Dizer para a gente que estão que sem recursos no intervalo tão curto de, de tempo, isso é, é um absurdo. Né? Agora, eu acho também que essas empresas podem ser estatizadas. Né? A gente precisa discutir isso também no, no longo prazo. Né? A estatização do, do transporte público, de massas, é, e que é a solução para uma série de questões que eu não vou entrar aqui agora, mas que a gente tem que discutir porque a gente fica refém. Né? Eles têm, têm um monopólio, né? não tem concorrência, e é um serviço é, de é uma necessidade básica, né? primordial e, e aí a gente tem que se submeter a esse tipo de, de chantagem quando os caras sentem que não estão tendo o lucro desejado. Aqui em Campinas foi aprovado um subsídio gigantesco, aliás o subsídio para banco, para empresário do transporte, vem com uma rapidez, assim, né? Aí não tem preocupação de como que vai fazer, a gente precisa estudar. O Paulo Guedes ficou dias sendo pressionado porque não, não viabilizava é, a renda mínima que foi aprovada no, no Congresso, né? Mas na hora que é para conceder para empresário de, de transporte, para banqueiro, sai numa rapidez, assim, foi o que saiu Rapidinho. primeiro, nas primeiras medidas, né? Uhum. Então, a gente precisa apontar essas contradições e, e cobrar mudanças por parte do, do Estado, né? É, sobre a questão das demissões, é importante a gente relembrar, e a gente lutou contra, inclusive contra alguns trabalhadores que acharam que era vantagem perder direito lá atrás, né? Não, vai ter emprego, nós né? vão perder direito, mas vai ter mais emprego, não teve mais emprego, mesmo antes da pandemia, o desemprego era altíssimo, né? E agora tende a ficar pior, né? E vai ficar pior porque a gente não está respaldado para que não fique, porque uma série de direitos foram é, caçados, né? E o trabalhador que está mais precarizado agora nesse momento, espero que quem trabalha com aplicativo comece a repensar, porque a maioria dos, dos motoristas de, de Uber com quem eu conversava, quando eu tentava é, sensibilizar para essa questão dos direitos, né? e se você ficar doente, vocês precisam ter um respaldo, vocês são trabalhadores, não tem sentido que vocês fiquem na informalidade, é, a empresa tem condição de pagar os, os direitos para vocês, entendeu? E eles sempre achavam que não, que se eles conquistassem esses direitos, criou, é, a direita ganhou esse debate, né? porque as pessoas... Eu, é, a bobagem Muitos do trabalha... curso do, empre... do empreendedorismo, né? Essa bobagem Exato. Toda. Até mesmo uma trabalhadoras domésticas achavam que <risos> dar direito para elas ia piorar a situação delas, né? Não, se, se eu não tiver direito, eu vou ter emprego. E isso é uma bobagem e agora Parece... num momento como esse que ele gente tá vivendo, vai fazer falta o direito, né? Porque Exato. na hora de mandar embora, o, o Bolsonaro não vai fazer como o presidente da Argentina que é, tomou iniciativas lá para proteger os seus trabalhadores. Aliás, a avaliação dele está ótima, viu? ao contrário do Bolsonaro aqui, é. É, que se essa eleição fosse hoje, não se elegeria mais, né, aparentemente, mas lá o presidente da Argentina está com uma avaliação ótima. E isso tem muito a ver com os cuidados que eles tiveram lá no enfrentamento da, da quarentena e na proteção é, de vida, direitos, né? do bem-estar, da vida, né, é, esse aqui é o ponto, tá? Esse aqui é o e... ponto. Por fim, a fala do Robson tem a ver com outras falas também, a fala da Rafaele, que é a questão das da, periferias, as pessoas estão circulando, acho que está circulando em tudo quanto é lugar, né? E, mas o, o tema hoje é, em relação às periferias, a gente precisa convencer as pessoas a ficarem em casa. Quem pode ficar em casa, tem que ficar em casa. Tá? Quem precisa sair, saia quando for extremamente necessário tomando todos os cuidados que têm que ser tomados, mas aqueles que podem ficar fiquem em casa, né? E vamos lutar, nem que seja nas redes sociais, porque a gente não pode fazer ato, passeata seria uma irresponsabilidade, né? Mas a gente tem as redes sociais, a gente pode fazer pressão é, por diversas formas aí, é, tensionando a, a opinião pública para que a gente consiga é, cobrada por parte do, dos governantes que garantam o bem-estar do povo brasileiro, né? daquelas pessoas que estão, trabalhadores informais, aqueles que estão o precariados, né? como o Ricardo Antunes costuma chamar, né? enfim, a gente precisa proteger é, a vida, e isso passa necessariamente por ações que têm que ser tomadas pelos governos, né? eu acho que isso é fundamental. É isso, Gui. É isso, é isso. Eu falo demais. <risos> Não, é um tema, né, gente? É o é um tema, é o tema da hora, é o tema do momento, é, é todo dia, que né, é, lembra daquela... Tinha uma novela que cada minuto era um flash, que a menina falava lá do Piscinão de ambos no Rio de Janeiro? Ou seja, cada minuto é um flash, né? Cada hora chega um tema, e todos os temas são, são importantes, e aí é isso, por isso que a gente acaba falando bastante. Perdão. Né? acabando aqui, Bom. eu vou postar os vídeos que eu prometi, Isso. tanto do, do Mariante sobre direitos humanos e a, a, o assassinato, discutindo Isso. a guarda municipal na cidade e o vídeo do, do Lula que apresenta aqueles dados sobre a água, que são muito alarmantes né? aliás, okay. eu estou com a camisa do Lula, que não sei se deu pra ver <risos> deu, deu pra ver <risos> Ó, é, o, o Tulé deixou uma questão aqui, Adriano, depois a gente tenta responder pela página, fala o seguinte, ó, tem algum canal para denunciar comércio que não é essencial e estão trabalhando, ou seja, chamando os clientes para não usar o estacionamento, entra, pede para entrar pela porta alternativa, deve ser, eles são fraudando, né? Não deixa usa, usa o, o estacionamento para não dar na cara, mas chama na portinha do lado ali. É, enfim. e tem também coisas como sorveterias, né? É, funcionando, é, bares enfim. com gente dentro, né? Enfim, enfim, a gente precisa ver isso. Então a gente vai ver. Bom, é. É, eu vou passar os recadinhos finais aqui. Abraço para o Tulé. Acho... Abraço, Tulé. Obrigadão, hein? Valeu. A gente, a gente quer você numa roda aqui também conosco, para tentar animar período. Com violão. Espírito, com violão, é, violão para animar <risos> período aqui de pandemia, de, corona, de, de quarentena. O Tulé vai ó, dar uma contribuição para a nossa saúde mental aí, fundamental. Ô, que tá, nossa, saúde mental. <risos> Enfim, Ó, pessoal, é, um, recado, um recado bastante importante que eu quero dar, para ir finalizando, é sobre a roda de conversa de segunda-feira, né? A roda de conversa de segunda-feira é o tema, é o que, o que está por trás das subnotificações da Covid-19, né? Enfim, eu, o, o Adriano falou um pouco isso, mas nós teremos dois convidados, que são duas autoridades aqui na cidade, sobre o tema. Um é o vereador que é médico, né? Sanitarista Petorinho, vereador do PT. Enfim, que é médico, que está né, na linha de frente aí também. E a outra é a presidenta do Conselho Municipal de Saúde, a Nayara. O Conselho Municipal de Saúde está trabalhando muito. Tá, hoje mesmo eles fizeram, essa semana toda, fizeram um levantamento muito importante sobre a questão dos trabalhadores que estão doentes. Né? É, eles conseguiram avaliar, porque a Secretaria de Saúde não tem, né, diz que não tem esses dados sobre o número de trabalhadores afastados, é, contaminados. A gente sabe que afastados é mais de 200, porém, é, o Conselho Municipal de Saúde fez um levantamento de quem está com a COVID, ou suspeita, ou confirmados. Enfim, eles estão tendo um baita trabalho, inclusive para denunciar as condições de trabalho, de segurança dos trabalhadores. Até então, a, a rede básica também estava preparada para atender a Covid, né, que são centros de saúde. Porém, desde o guarda, o pessoal da zeladoria, o pessoal da recepção, ninguém tinha EPI para trabalhar. É uma tremenda irresponsabilidade. Numa situação de subnotificação, numa situação que a gente não tem testes, enfim, é, fazer com que o trabalhador vá trabalhar sem segurança, isso é um risco não só físico, né, gente? É um risco, é uma tortura, não é uma tortura psicológica. O trabalhador tendo não que atender uma pessoa tossindo, uma pessoa contaminada, sem, sem os equipamentos. Enfim, então nós temos esses dois companheiros, né, tanto a Nayara como o Pedro, que estarão conosco na segunda-feira, que eu acho que é uma roda bastante importante para a gente debater sobre a situação de Campinas. De fato, qual, qual é o tamanho do bicho que a gente está enfrentando aqui em Campinas, né? enfim então eu convido você que está acompanhando essa live a estar conosco então segunda-feira às 19 horas tá na fanpage do CCV ok é, que será a nossa roda de conversa de lá e vou vou finalizar aqui ah a Marili deixa um recadinho aqui você fala muito bem Adriana esclarecedor com uma fala popular se é que me entende, <risos> muito bom te ouvir, obrigado, obrigado Marili, por acompanhar a gente, o Tulé, combinado, vamos falar qual é o papel da cultura nesse momento de coronavírus, vamos, bora ver quem topa, fala e é, é disso, e o engajamento dos artistas, podemos falar do Ministério da Cultura e o Desmonte da Cultura, mas a gente quer música também, viu Tulé? <risos> bom, Agradecer também o pessoal aqui que, né, que, tá, que nos dá o apoio para que essa live aconteça, para que a gente possa passar essas informações aqui. Prime é, agradecer a Fabiana Gonçalves, que é a nossa diretora, né, é, é quem manda em, to, em todo mundo aqui, a Fabiana. Nós somos só, a gente só segue ordem. É, só segue ordem. Ela fala, faça isso, faça aquilo. É, o Daniel Pires, agradecer também. Agradecer o Júnior também, que faz a, a, a retransmissão pelo blog, a Paula Viana, que também faz todas, toda a nossa arte, agradecer, e também agradecer ao, ao Adriano Bueno, que esteve aqui hoje conosco, né faz, é, tanto na Infra, como aqui participando também, né nesse debate, e a todas e todos que acompanharam conosco aqui, que é, que é muita gente, o Robson, o Tulé, a Vanda Conte, a Luísa Azevedo, a Marili, o Walter Lima, é. deixa eu ver se eu consigo ver mais gente aqui. É, valeu enfim. gente, boa noite a todos e a todas Boa noite mesmo, agradecer a todos A Paula Leite, Gislaine Maringoni, Maria Amélia Matilde Souza, Carol Milani, Rafaele, Luciana Mello, valeu Boa noite a todas e todos é, Bom, enfim, agradecer todo mundo que participou E agradecer também a você, Adriano, por ter falado conosco aqui Por ter valeu. nos ajudado nesse debate. Você quer fazer uma falinha de encerramento? Não, só dizer não boa noite para todo mundo aí. Boa boa noite. Bom, bom final de, de sábado, né? E vamos que vamos. É, então, pessoal, boa noite a todas e todos e cuidem-se, pessoal. Quem puder fazer quarentena, quem puder ficar em casa, fique em casa, tá bom? Boa noite.